Oh, uh, oh, uh, oh. Uh, yeah, uh. yeah, yeah, Tô, Tô trap. ah. Pode ir lá. Remando no trap, pronta pra te detonar Então toma cuidado, eu acho melhor você pegar e se esquivar Por isso que agora meu mano, eu acho que você não entendeu No lixão, na ciclo, já sei aonde você nasceu Então você fica quieta, você sabe que já não injeta O veneno, você tá ligado meu mano, que agora já tá na sua reta Nada interessa, nada importa, armas comporta, já não fui muito foda Melhor você parar, porque senão eu te expulso aqui dessa roda Então fica quieta mano, você sabe que articula Johnão que tá rimando e ele também gesticula Se você não entendeu, a roleta russa pula E o seu rap, mas anula É isso então, tem resposta do outro lado, Flor na voz 30 segundos Vai que vai. Você ah. me expulsa da roda então, parceiro, não me amola Quem Acaba com um roda de free parceiro, pra mim é a roça. Então é isso, você quer vir pagar de polícia Mas quando fala de rima, pra mim eu tenho perícia E é isso mesmo, eu tenho perícia e de que são. E pra mim você só não presta atenção Tá coçando o cabelo, pra mim tô com o molho Tá coçando o cabelo, pra mim você tem piolho E é isso mesmo, pode rir abaixa a cabeça Bateu comigo, você vai pra sua casa com tristeza E pode respirar bem fundo Que no próximo verso eu ainda acabo Com seu mundo Terminou, uh -huh. falta 30 segundos Para a flor, mata ele Mata, mata, ele. mata, mata ele, mata ele O parceiro se arrumou pra vir Pra roda de free mas o que a gente Veio ver foi rima aqui Então pode se arrumar aí no cabeleireiro Que hoje no parceiro você tá Sai daqui tá com medo, sai daqui com medo E eu até travei, mesmo, mas pelo menos eu tentei porque tentar é o que nos resta e quando tem gente que atenção presta, é isso que a gente faz é o ofício de MC é passar uma mensagem junto com o Free. e você vem aqui se pá só pra se aparecer, eu vim aqui pra mostrar que as mina tem proceder que as minas tem proceder e é a única aqui então é pra isso que eu vim mostrar o meu fim, então aplaude mesmo que hoje eu vou ganhar de você, você vai aplaudir e depois você ainda vai perder uh! Trinta segundos e espaços <risos> <risos> para pode para, vem, volta ele, ele, ela! vai, vai, vai, vem, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ele, vai, vai, vai, vai, vai, Putz, caiu aqui na minha frente Ainda é que fica quieta Cê sabe que agora o jornal pega e injeta Eu vou no cabeleleiro, sente-se pro povo E você, pelo visto, tem que nascer de novo Porque tá difícil, né não? Eu acho melhor você pegar e fazer uma aparição Muda o cabelo, muda a maquiagem. Porque eu sei que você tá de Tá dançando? Olha só nessa farra. Dança mesmo, cê é falso, cê é uma cobranagem. -naja. Aí, vocês ouviram, vocês decidem. Pela ordem de rima, barulho para Fur! Barulho para Jonão! Começar no terceiro round, é isso mesmo? <risos> DJ, tá de acordo? É terceiro round? O DJ falou, então é. Quem começa, você, Flor? Bate de volta, terceiro e decisivo um round, Flor. Na voz, DJ, quando você quiser, aperta o um play, deixa os meninos se matar! Vai! E aí, cadê a mãozinha pro alto todo mundo? Cadê a mãozinha? Cadê? Cadê? cadê? Vai, se mata! Você não entende o que eu a Você Não lá no vagão, vai ver pra batalha Só cuida é a vaga, fica muito difícil Então fica quieto, você tá ligado, meleca? Passei conteúdo e informação e você fala de cueca Fica difícil, né não, rapaz, eu te acabo Você tá ligado na batida, não me cabo. Então você fica quieto, olha só Melhor você parar, se não é essas paradas Aí vai dar pena Que fica na sua conta da fada Cala a tua boca, você tá ligado que é nessa parada Minha mãe, lava minha sopa, se sua mãe não tá nem aí pra você Eu não posso fazer nada, então fica quieto, Você tá ligado, olha só, que Deus te acompanhe Minha mãe é uma rainha, com muito orgulho eu falo Eu sou o fim da mamãe ah, Eu vou falar e aqui é sempre coinha Eu não exploro a minha mãe porque eu moro sozinha e tudo Tá ligado, meu mano, que eu vou te dizer. Rima que é boa, você tá ligado, meu mano, que eu vou abastecer. Porque quer me julgar, você tá ligado, que a rima é em casa. não sabe o que é um seu é de feriado, Bater só um café em casa. Oh! Oh! <risos>